Adicionador de órgãos, ataca exploradores e o pior acontece. A aparição da menina fantasma sobre o sofá. Ser obscuro some com um jovem em um parque. Criatura não humana aparece atrás de uma árvore na floresta da Indonésia. Anjo do mal aparece andando sobre uma cidade. Duende filmado vagando por uma rua. Rosto de menino some enquanto ele se lavava. O misterioso caso do chupacabra em um vilarejo e muito mais. Mais. Mas antes, já vai deixando um like para o nosso vídeo ter o um maior destaque na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. Um pai estava em um parque da cidade com seu filho no Japão. Enquanto ele brincava, seu pai filmava. Tinha tudo para ser um maravilhoso dia dos pais, mas a ocorrência de algo muito ruim irá abalar para sempre a vida deste homem. Sim, seu filho desapareceu diante de seus olhos. Parece que ele foi arrebatado por uma figura obscura que apareceu logo ao lado. Ele até reapareceu do lado de trás, mas novamente foi levado embora e dessa vez para sempre. O que seria este ser obscuro que desapareceu com o corpo deste menino? A equipe Caçadores das Sombras se dirigiu à floresta em busca do colecionador de órgãos. Um louco que captura pessoas, abre o tórax e a machadadas e remove seus órgãos e depois come. O que sobra, guarda na geladeira. Tem alguém aí? Oh? É ele, é ele, é ele. Vai! Fica aí! Correu, correu, correu! Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás! Sim, é ele, o colecionador de órgãos. Antes de chegarem na casa, ele apareceu no meio do caminho. O Emerson foi sozinho, foi sozinho! Aonde? Cadê o oh, Emerson? Cadê ele? Cadê ele, Thor? Arma dele, mano. É a arma do Emerson? É a arma do Emerson? É é a arma. Ele pegou ele, mano! Ele pegou ele! ele, pegou ele. Ah, eu vou aí, mano. Sim, um já foi pro abate. Mano, é é onde guardava as vítimas, mano. mano. Finalmente eles chegaram no esconderijo do louco e lá encontraram um membro da equipe que havia sido capturado. Foi quando de repente oh, oh, o colecionador surgiu e pôs um fim na equipe. Ah, doida malada, mano. Ah, tá bom, tá bom. Vai velho, ah, oh, oh, isso aí, velho. Oh ah! Um o indonésio estava vagando por uma floresta que levava a sua residência quando no meio do caminho ele se deparou com uma mulher vestida de vermelho de repente ela se virou e ele viu que ela parecia estar utilizando máscara <tivo> escura ela não se movia, não falava e parecia estar em transe. Qual seria a explicação para isso? Câmeras de segurança de uma rua na Bolívia registra o momento exato da manifestação de um duende. vemos ele andando sobre uma calçada, um pequeno ser humanoide do tamanho da palma da mão de um homem, andando sobre as duas pernas. Será que esses seres apavorantes realmente existem? Moradores de um pequeno vilarejo no Chile estão apavorados com o desaparecimento misterioso de suas ovelhas e demais animais selvagens da região. foram encontrados caídos no chão e com marcas de mordida geralmente dos furos no pescoço a população teme a possibilidade de haver um chupa-cabra na vila alguns animais que sobreviveram teriam sofrido paralisias misteriosas Mais um vídeo registrado na floresta maldita da Indonésia. Um explorador esteve frente a frente com um ser que habita na escuridão. Uma criatura assustadora que não me parece humana. Repare a cor de sua pele, de seus cabelos, cada detalhe com um toque de horror. No vídeo que se segue, vemos um anjo das trevas gigante andando sobre uma cidade em plena luz do dia. A bíblia já dizia que isso iria acontecer. Será que o grande dia finalmente chegou e o mal já está a vagar com plena liberdade pela terra? No coração da África, a adoração aos anguibetos é recorrente. São os guardiões das tribos, não há nada abaixo da palha além de um boneco enfeitiçado. e que podemos vê-lo se movendo e logo após coberto começa a demonstração de sinais e maravilhas, mais adiante vemos um momento em que um bruxo parece levitar que nem um passarinho diante de uma multidão e em volta integrantes do clã transferem energia para o mesmo. Este menino pegou água do poço e quando a utilizou para lavar o rosto, a água se converteu em lama e foi aí que algo estranho aconteceu com seu rosto. podia mais respirar, falar e enxergar, ele partiu dessa para melhor depois de três minutos de desespero. O que você faria no lugar dele? Muitos abririam um buraco no pescoço, na boca ou no nariz com uma faca para o ar poder entrar. E você, enquanto ele dormia, Fala Guerreiros, Thiago na área, trazendo para vocês mais um vídeo. Galera, estou aqui na minha casa, como vocês sabem, a minha casa está manifestada. E eu descobri que não tem um espírito, dois espíritos aqui na minha casa Um espírito eu descobri que é a menina envenenada e o outro é um cara, um homem Só que eu não sei ainda em que é esse homem, não consegui contato com ele Resumindo toda a história pra você entender Eu e a estava dormindo no nosso quarto e ela acordou assustada me chamando disse que a menina envenenada apareceu na beira da nossa cama pra ela e desapareceu Que ela estava sonhando com a menina, a menina no sonho deu uma paulada nas costas dela Ela acordou e viu a menina e a menina desapareceu as costas dela ficou toda marcada Toda machucada, um roxo E ela tava bem assustada E eu peguei e passei o K2 Que deu bastante sinal lá no meu quarto E na porta da entrada aqui de casa Eu peguei e decidi tirar eles daqui de casa A Thaís e o Cauê Cauê é o meu filho, pra quem não sabe Eles estão ficando lá na casa da mãe da Thaís estão ficando lá na minha sogra Até eu conseguir resolver a situação aqui de casa Eu peguei e fiz um Spirit Box aqui Pra tentar descobrir qual que era o espírito e o contato com a menina e nada ela falou para mim que ela está aqui e tem um cara também só que não descobri quem é eu vou mostrar minha casa aqui para vocês eu tô sozinho e eu vou colocar o colchão aqui na sala aonde eu fiz o spirit walk, e vou colocar uma câmera bem ali no rack filmando eu dormindo vamos ver se tem alguma se acontece alguma coisa espero que não espero que eu consiga dormir O fantasma apareceu sobre o sofá